De segunda a sextas-feiras às 8 horas da manhã, sábados e domingos às 9, E transmissão simultânea quando possível, de segunda a sábado no Instagram e também no YouTube. Aos domingos exclusivamente para o YouTube. Estamos tentando resolver isso já tem mais de um mês e ainda não conseguimos encontrar, uh, o que chama agora, o oh, oh, charme. Não conseguimos encontrar ainda solução para este problema, hoje episódio 3, as cartas do apocalipse, a carta dentro da carta, a carta sete igrejas, atenção webcrentes, Jesus está de olho em você, se você chegou aqui, talvez por busca ou alguém indicou algum link em alguma das redes sociais, muito obrigado por você ter chegado aqui, obrigado por ter dado play. É muito importante que você tenha vindo aqui visitar o nosso lugar, aqui nosso ambiente, tem muitos vídeos aqui, você pode dar uma olhadinha também aqui por baixo, aqui por cima na lateral, muitos textos bíblicos, estamos lendo, lendo o Novo Testamento todo, já chegamos na Carta de Apocalipse, quero te agradecer muitíssimo por estar visitando a gente pela primeira vez, assim, é importante, é como aquela visita no museu, aquelas visitas em exposições, deixa seu nome escrito aí, como é que você pode fazer isso? Só deixar um curtir, sinaliza que você passou por aqui, é muito importante pra gente, se você quiser receber conteúdos bíblicos, relevantes para a sua vida, no comentário tem uma série de links, links que levam para o meu site, onde tem estudos bíblicos, link que você pode acionar a, a nossa rede de contatos pelo WhatsApp, ali a gente troca ideias, conversa, ora, aconselha, você também pode ver nos vídeos que estão no Instagram, textos, também no Twitter, tem cursos grátis, tem um livro grátis, tem um montão de coisas nos links que estão aí na, nos comentários, nos comentários também você vai encontrar os textos ou os teóricos que eu utilizo para fazer essas lives todos os dias, tá lá, clica no link e verifica se você pode adquirir ou não o conteúdo que está aí, ok? a carta às sete igrejas. Bom, nós não vamos ler o texto aqui, eu convido que você leia o texto, o texto se encontra em Apocalipse capítulo, 3, capítulo 2 e vai até o capítulo 3, verso 22, mas nós vamos fazer uma síntese do que nós vamos encontrar nestas quatro cartas. Você muito provavelmente já deve ter assistido, ou se você chegou aqui por busca, a, a pregação do Hernani Dias Lopes sobre as é, sete igrejas do apocalipse é o que é mais buscado na internet você pode olhar lá ver a exegese que ele fez sobre os textos então, A nossa pegada aqui não é fazer uma análise é, apresentar análise exegética a gente faz porque eu tenho que estudar o texto mas não, a ideia aqui ao charme aqui de novo a ideia aqui não é fazer com que é, fazer uma análise exegética mas aplicação do texto para a sua vida. Então por isso, muita atenção aquilo que nós vamos falar agora. Vamos lá. A carta a carta que contém a correspondência que contém dentro do texto de Apocalipse, porque o próprio texto de Apocalipse já é uma correspondência, porque lá no capítulo 1, a gente viu, olha, escreva essa carta para as sete igrejas que estão na Ásia, e ele nomeia as sete igrejas que estão ali. Você vai encontrar quatro, quatro, quatro é, características que estão contidas em todas as cartas, e que são características importantes que podem ser aplicadas para a nossa vida hoje. Por quê? Porque todo texto bíblico tem uma aplicação para nós. Tem uma aplicação às vezes direta, às vezes uma aplicação indireta, às vezes a aplicação é apenas para reflexão e não uma atitude prática, mas para uma um conteúdo de reflexão para a vida. Lembrando também antes que eu me esqueça que estamos no Spotify. Sim. E também nos seus agregadores de Podcast. Estamos lá com leitura compartilhada Busca a gente e você vai encontrar estas, uh, essas devocionais Que são feitas aqui todos os dias Às 8 horas da manhã de segunda a sexta 9 horas da manhã sábado e domingo Simultaneamente para o YouTube e Instagram de segunda a sábado E exclusivamente no YouTube aos domingos Por enquanto, esse por enquanto já dura um mês <risos> Vamos lá Quatro características. Atenção para as quatro características que você deve observar quando estiver lendo as cartas de, de Jesus às sete igrejas que estão na Ásia. Isso que está passando aqui não é anjo, não é, é só um mosquito que, infelizmente, sobreviveram ao inverno. Porque aqui agora são nove graus e esses danados não vão embora. Estão aqui desde o verão. Se você está aqui assistindo aqui a live todos os dias, já viu a minha, a minha perturbação com eles aqui. Vamos lá. Quatro. Número um. Jesus se comunica. É interessante porque esse princípio bíblico parece que escapou da cabeça das pessoas. Jesus ainda se comunica com a igreja. E comunica com o seu povo. Ele se comunica de várias formas. Ele se comunica a partir do texto bíblico, ele se comunica a partir da oração, ele se comunica a partir da manifestação pública do seu poder entre nós, ele se comunica com a igreja. O Cristo, o Senhor da igreja, se comunica com ela. Muitas vezes, é claro, parece que não percebemos que Jesus está, que Jesus não mais faz, Jesus não faz parte da história da igreja, porque se fala tantas asneira, se fala tantas coisas que parece que ele não está. É também fato que em muitos lugares Jesus não é bem-vindo, porque o Evangelho não é bem-vindo naquele lugar. E por que, que o Evangelho não é bem-vindo naquele lugar? Porque o Evangelho, é, naquele lugar, acaba contrastando ou denunciando o que se faz naquele lugar. Então, para que pregar o Evangelho? E eu escuto muitas vezes, muita, muita, muita bobagem. Agora há pouco, zapeando, não sei se existe esse termo para a internet, mas ali correndo o dedo no, no IGTV, acabei me esbarrando com um pastor que dizia sobre sofrimento e que o sofrimento existe na sua vida para poder gerar em você a capacidade de reiniciar. Legal. Dói. <risos> tem muita bobagem correndo por aí. Tem muito conteúdo bom na internet, mas tem muita bobagem. E essas muitas bobagens que nós ouvimos e vemos, muitas vezes, elas surgem no púlpito de congregações locais. Não se esqueça, Jesus se comunica ainda com a igreja. 2. A segunda coisa que você deve observar, e eu acho importante para os nossos dias e para a sua vida... É que Jesus conhece e reconhece a liderança local. Não só conhece, como reconhece a liderança local, como também é, requererá contas, prestação de contas da liderança local. Então, se você é líder local de uma igreja local, deixa-me de, deixa dar uma palavra de advertência. Jesus reconhece a sua liderança. Quando ele se comunica com as igrejas da Ásia, ele se comunica com a liderança da igreja. E ele diz, olha, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você está fazendo. E ele reconhece a liderança local. Ele não sobrepõe. Então ele comunica com a liderança para que a liderança possa fazer alguma coisa, tomar alguma atitude e fazer algum tipo de reflexão. Então, Jesus reconhece e conhece a liderança local. Isso... É, nos faz pensar em algumas coisas, talvez a primeira delas que me faz pensar aqui agora, não sei se você pode pensar outras coisas, mas o que primeiro me vem à mente é que nós precisamos baixar um pouquinho a bola. Em algumas congregações existem pessoas que batem de frente com a liderança local, desrespeitando a liderança local, ao ponto de não dar a elas o devido respeito. Então, respeito é diferente daquela ideia de não toque no ungido dos céus. Não, não é isso. Todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo. O que o texto bíblico está dizendo, e o que eu quero, de alguma forma, é, transmitir para você, é que você deve ir devagar, porque Jesus... Reconhece a liderança local. Se ela está fazendo bobagem, se ela está fazendo coisas erradas, ela deve ser advertida, assim como Jesus está advertindo os líderes das sete igrejas do tempo em que João escreve esse texto de Apocalipse. Então, é diferente você chegar com os dois pés na medalhinha. Então vai devagar, devagar. Outra coisa que é importante é levar em consideração... É que a igreja local deve possuir lideranças. Então essa ideia de meio que, não, todo mundo aqui, todo mundo aqui é igual, todo mundo... Olha, é igual é, mas não possuem as mesmas responsabilidades e tampouco as mesmas, é, a mesma pressão vinda do alto para o cuidado. Olha o charme aqui de novo, vou precisar fazer. Vou precisar fazer aqui o charme, o charme... Ups. <risos> Não, é muito chique fazer isso, né? É, então, você precisa tomar muito cuidado e advertência em relação aos livros Bom, a terceira coisa. Jesus não só conhece, reconhece e vai pedir prestação de contas das pessoas, como ele conhece a história da comunidade local. Às vezes, a gente tem a impressão de que a igreja local ela não é importante que é uma instituição, ah, eu sou contra a instituição, eu sou contra, irmão, se você já tem um grupo de whatsapp, se reúne no mesmo horário, debaixo do pé de manga, já está institucionalizado, ah, mas eu falo esse negócio de CNPJ, esse negócio de estatuto, irmão, você não tinha um pingo de organização legal, você corre o risco e põe pessoas em risco, então, essa conversa de que ah, eu não gosto de igreja local Porque instituição Isso eu dizer para você Jesus reconhece a igreja local Não só reconhece a igreja local Como a igreja local tem endereço Porque as cartas foram remetidas <risos> Alguém entregou é entregue Tem que colocar o um endereço Remetente as, a, Essa coisa de que a gente não tem Não, tem Não tem jeito É assim, ele reconhece a igreja local, o Charme aqui de novo. Opa. Ele reconhece a igreja local. Essa bobagem que às vezes a gente tem, essa revolta. Tá errado, muitas coisas que ocorrem na igreja local. E não só eu estou dizendo, Jesus nas sete cartas, ele diz, a exceção de uma que recebe elogio e uma advertência, todas as outras estão fazendo bobagem. Umas mais do que a outra. Umas, inclusive, estão dando lugar à sinagoga de Satanás. Então é muito importante entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você estar tá emburrado com a igreja local, porque lá tem um monte de déspotas, gente mandando como o fiz lá da terceira epístola de João, gente ruim como Alexandre latoeiro como denuncia o apóstolo Paulo na carta de Timóteo, que tem gente que utiliza do, do, do púlpito para ganhar dinheiro, como está em 1 de Pedro e 2 de Timóteo, tudo bem, tudo isso acontece dentro da igreja local. É lá. Mas é lá também que as coisas devem ser corrigidas. Não é para jogar o bebê e a água suja fora. Você tem que tratar o local e cuidar do local como Cristo, que isso não simplesmente chegou passando um rodo, não. Acaba com esse negócio de igreja local, esse negócio não funciona, não vai dar certo. Já estou vendo aqui que ao longo do século isso só vai dar bobagem, vão fazer um monte de bobagem, vão matar um monte de gente, vão destruir a, a vida e vão levar pessoas ao sofrimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos frear isso aqui agora. Vamos acabar. Não, ele mandou uma carta corrigindo e deixou... O registro para a posteridade, para que nós venhamos também aprender a fazer a coisa do jeito certo. Então, Jesus reconhece a história da comunidade local e a sua existência. A sua existência. Então não adianta ficar lutando. É muito importante. Quem já me acompanha aqui já há algum tempo, se você está chegando pela primeira vez, escute isso que eu vou dizer para você agora com muita atenção e uma advertência pastoral. Uma advertência pastoral. Não fique fora da igreja local Ah, mas eu não gosto, eu tenho dificuldade, eu estou lutando contra Então siga uma orientação que eu vou te dar Volte aos poucos, encontre um pequeno grupo familiar ou uma célula Ou um núcleo de estudo bíblico, eu não sei qual é o apelido que dão para esse negócio é, Mas vá, comece frequentando na casa de alguém os estudos bíblicos, o um momento ali de comunhão, muito comer um pãozinho de queijo, tomar um refrigerante, beber um suco. Leva também, viu? Não vai igual um gafanhoto lá só para ter das coisas pessoal, mas Leva lá um pratinho de pão de queijo, um pratinho de salgado. E confraterniza com os irmãos ali, a ceia do Senhor. E, e começa assim. Depois você vai fazendo a sua reentrada aos poucos. Mas o importante é que não deixe de congregar. Porque, por mais que você lute contra a igreja local, Jesus a reconheceu, está tá certificado. E é nela, e é a partir dela, que Jesus se comunica com o seu povo. Forever, poderia mandar um, um SMS para todo crente. Mas, <risos> Jesus não fez isso, web crente. Quarto e última coisa que você deve observar. Jesus adverte e corrige na igreja local, então, é... em tempos de, de, de pandemia, isso ficou mais acentuado, mas isso já, é uma, já era uma tendência do discipulado gourmet, que é um, um, dos, um dos tipos de discipulados que, que existe, inclusive tem vídeo aqui que eu falo sobre isso, quatro tipos de discipulados que existem no Brasil, o, o, talvez o mais perigoso é o Discipulado Gourmet. O que, que é o Discipulado Gourmet? Eu escolho o que vou ouvir e de quem vou ouvir, porque eu posso acessar. Então você pergunta, é, quem é o seu pastor? Aí ele vai dizer, é o Ed Henrique Ariel Ariovaldo Ramos, outros vão dizer, é, é o Lucinho Barreto, aí outros vão dizer, é, ah, é o Iago Martins... Aí outros vão dizer, ah, o meu pastor é o Silas Malafaia. Aí outros vão dizer, ah, o meu pastor é o é o, é o Hernandes Dias Lopes, porque está na internet todo dia. Amigo é, e amiga, seu pastor é o pastor da igreja local. O que o Senhor vai falar para a congregação local vai falar a partir dali. Não que esses homens que eu citei agora... Porventura não podem ser instrumentos de Deus para alguma coisa. Né? Podem ser instrumentos de Deus para alguma coisa. Nabucodonosor foi instrumento de Deus. Ciro foi instrumento de Deus. É... Até o Império Romano foi instrumento de Deus. O diabo é instrumento de Deus. Por que você não pode, esses, seu pastor local, esses homens, aliás, da internet não podem também ser de alguma forma... É, também servir a sua vida. O que eu digo é que é a partir da igreja local, na comunidade local, que nós desenvolvemos a nossa santificação. É ali que o Espírito Santo trabalha no nosso caráter, a partir da convivência com os irmãos da nossa comunidade local, das pessoas que nós convivemos, trocamos afetos e nos olhamos nos olhos. Por isso que é a partir da igreja local que nós vamos encontrar Jesus corrigindo a igreja. Por quê? Porque há correções que são muito específicas para o seu local. Não é de maneira geral. É para o seu local. Você olha ali, era um problema. Os problemas das sete igrejas que Jesus conta na Ásia, aí no Apocalipse, olha o charme aqui de novo, me sinto em Paris. <risos> Mas não estou em Paris. É... São problemas locais, muito específicos do local E que de alguma maneira ajudam a gente Depois de tantos anos, depois de tantos séculos né? Dois milênios depois, ainda continuam nos ajudando Contudo, porém, todavia, entretanto, destaque Dois pontos O problema local não é desprezado Não é uma carta geral, é uma carta específica que pode ser utilizada para nós de forma geral. Mas há, há questões que são muito particulares da comunidade local, por isso é importante que você preste bastante atenção nessa advertência. Volte ou não saia da igreja local. Você pode pular, sair da igreja local que você está e ir para uma outra igreja local. Não precisa nem pedir permissão. A... Claro, se você exerce algum cargo de liderança, se você está em alguma função de formação da igreja, se você é o um pastor local, é interessante você falar com o chefe da igreja, que é Jesus, te autorizando a se movimentar para outra direção. Mas se você é membro de uma comunidade local... É bom que nem você saia de lá, mas se as coisas não estão boas, ou há perseguição, há muito Alexandre Latueiro, a igreja é formada praticamente de diótrefes, a igreja é formada de Jezabel, a igreja é formada de Judas, Iscariotes, está lá cheio de gente dessa forma, com esta, é, com esta formação, muito Nicodemos, né, não o, o, o, o fariseu, é, cheio de jovens ricos, é, gente que não quer seguir a Jesus Cristo, mas quer inventar um evangelho para si mesmo, não sai. Mas, na regra geral, é a comunidade local, o local onde você deve ficar. Não sai. Recorda, então, quais são as quatro coisas que você, ou quatro situações crente cuidado, Jesus está de olho em você é que Jesus se comunica com a Igreja Local, Jesus reconhece a liderança da Igreja Local, Jesus conhece a história da Igreja Local e Jesus adverte a Igreja Local. Então, não adianta você achar que viver de crente, Igreja é, Gelo e Fogo, viver só nas redes sociais, frequentar igrejas pelo Zoom, só pelo Zoom, Zoom, Zoom claro, tempos de pandemia, é uma coisa, é uma situação, não estou dizendo que isso é errado, tampouco acho que as videoconferências devem acabar, não sou desses que acredita que a videoconferência deve acabar, creio que ela veio acrescentar uma metodologia ou venho acrescentar não só a metodologia, mas também uma estratégia de ensino e educação na igreja, que a gente agora pode encurtar distâncias, a gente pode encurtar o tempo, a gente pode a prima, é, aperfeiçoar e dar mais visibilidade, mais acesso ao conteúdo que nós estamos produzindo na igreja local. Não estou dizendo que as coisas devem ser é, destruídas, é, videoconferência nunca mais. Não, não estou dizendo isso, não apoio esse tipo de iniciativa, Acho que as videoconferências vieram para ficar e vão acrescentar na comunidade local e vão aumentar as possibilidades da igreja expandir e fazer-se conhecida, fazer conhecida e os ensinos de Jesus também conhecidos, que é, que é o objetivo central. Em tempos de pandemia, as pessoas acabaram esquecendo da igreja local. E também foi sintomático, né? porque a priori era para a igreja ter um superávit econômico, né? financeiro aliás, superávit financeiro. Por quê? Porque reduziu-se muito os custos. Tem congregações que devolveram prédio, porque não, não iam ficaram mais de um ano, tão um ano e dois, quase dois anos, sem se reunir presencialmente. Então devolveram o prédio e não estão pagando aluguel. Então era para ter um superávit financeiro agora, é, porque todo mundo continua sendo fiel, devolvendo os dízimos, as ofertas, e a igreja continua sendo igreja. Ela não tem um local de culto, tudo bem. Mas não é isso que a gente vê na maioria das vezes, porque as pessoas estão muito condicionadas a entregarem as suas ofertas sob coerção, coerção é, do púlpito, ou musical, ou, mas não por convicção, né? Mas esse é um tema para outro dia, para uma outra hora. Deus te abençoe. Passe um ótimo dia na presença do Senhor. Amanhã a gente volta com o episódio número 4. Qual é o tema do episódio número 4? Olha minha colinha aqui. Na sala do trono. Vamos entrar na sala do trono. Amanhã o episódio 4. Deus te abençoe.